Traços no tempo Nada acontece fora do tempo Não adianta irmos além do tempo Nem atrás no tempo Porque o tempo tem o seu tempo Vivemos pelo tempo ao alvorecer das lágrimas e desabrochar das pétalas, como o sol que sentila no mar de rosas. No culto do tempo, todos marcamos presença em cada gesto íntegro ou perverso que transcende o mundo vil. Suplicamos pelo tempo, no holocausto da vida terrena, quando a natureza imperfeita fustiga as carnes das almas atormentadas nas mãos alheias. Cada telintar da vida é um eco implícito, onde nenhum ente sobrevive sem deixar traços no tempo.